A alergia alimentar ela é causada por que é a e a mista. É mais comum essas alergias aparecer em crianças nos primeiros meses de vida. E depois ela é controlada, normalmente ela sempre vem controlada depois. Em adultos ela aparece, mas é com menos frequência. A gente ingeriu um alimento, sentiu mal-estar, e aí causa esses problemas também respiratórios, existem vários problemas que ocorrem. Nas alergias, os principais alimentos assim, que causam alergia tanto em crianças como adultos, a gente tem os frutos do mar, frutas secas, amendoim, proteína do leite, os ovos, todos esses são. Como é que a gente pode controlar? A gente tem que observar quem está preparando a comida, para não conter sobre esses alimentos. Quando a gente for comprar os alimentos, olhar bem os rótulos, o rótulo dos alimentos, para saber o que está que contido nesses alimentos. e é, quando você for ao um restaurante tudo, você tem que sempre explicar a sua alergia para não ocorrer problemas futuros depois da ingestão desses alimentos. A alergia, ela vem o que? Ela dá logo uma, um resultado rápido, é um resultado rápido que você pode ter, né? E aí é, você tem os exames depois que você faz, né, os exames que você faz de sangue para saber e tem a questão da, da, do exame de que você coloca os alimentos na boca ou em contato com a pele e aí lá vai estar tá dizendo se realmente essa substância que você comeu lhe causou uma alergia, ou se foi só a questão de um mal-estar durante a ingestão dele. Assim, cada caso é o caso. Às vezes a gente ingere o um alimento causa uma alergia, e normalmente depois ele, a gente pode começar a, a testar ele novamente. Né? Se não causar nenhum coisa, você só teve naquele momento. Né? Então, se assim, você tem que observar, a questão da ingestão desses alimentos, se realmente causou alergia ou não você. O cuidado é essa questão que eu falei, que quando você vê que o um alimento causou, você vai fazer todos os testes, todos os, os, os exames suficientes para realmente ver se, se você tem alergia a essa substância. Tendo alergia, você vai excluir completamente do, da sua alimentação é, e você tem que ter cuidado para você sempre estar olhando os rótulos, como eu falei, sempre ter cuidado na preparação dos alimentos, quando você vai a um restaurante, você informar o restaurante para não ter essa contaminação, essa questão de cruzada, né? A questão da contaminação cruzada, que ele vai... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou alérgica a um camarão, aí eu vou ao restaurante e digo... Olha, eu sou alérgica ao camarão. Mas se você não disser, às vezes, eles podem até misturar as colheres na preparação e tudo, e acaba causando isso, alergia no, no, no adulto, né? E normalmente essas alergias no adulto, elas também têm cura, elas passam com o tempo, né? Que nem a criança. A criança, ela tem alergia nos primeiros meses de vida, normalmente a ovo, proteína do leite, e aí depois, com o passar dos anos, você vai introduzindo novamente esses tipos de alimentos e a criança vai parando com essa alergia que teve. A alergia é que você tem, uma, você tem um. É aquela, aquela questão de, de, de uma resposta do organismo, imunológica, tá? É, Existem um mecanismo, é, mecanismos imunológicos. E a intolerância é porque você tem uma substância em um alimento que o seu organismo não está tolerando. São coisas i, é, não imunológicas, é diferente uma da outra.